Ele foi produzido por uma companhia, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que tem uma relação direta com a Hasbro. Hasbro, para quem não conhece, é a empresa uh, é a magnata de jogos de tabuleiro, figures, tudo que você pensa aí de brinquedo que tem por aí, a Hasbro tá por trás. E eu já meio que... Cheguei... As expectativas que eu, que eu tinha para esse filme eram de um... Se for ruim, seja ruim do jeito bom. E eu acho que ele foi... Ele superou isso. Ah, e superou bastante, não, não foi pouco, não. Eu acho que a experiência de ver esse filme foi muito mais próxima de... Ah, ah, ah, é um, primeiro, é um filme muito família, tá? É um filme que não tem sangue, é um filme... É o que é raro, né, se a gente pensar em fantasias que... Os últimos exemplos que a gente teve foi uh, House of the Dragon, Witcher... Uh, nada, nada nada a ver. Isso aqui é Piratas do Caribe. Mas aí, é, é precisa de sangue para ser um bom filme? Não, não, não, muito pelo contrário uh, A linha A, a corda que esse, que esse filme anda É uma que Pende entre uh, Eu preciso falar de Toda a lore toda, todo, Todas as histórias uh, Contidas aí no universo de Dungeons and Dragons E eu preciso entregar Uma uh, experiência Próxima das sessões de RPG de mesa E eu acho que esse filme Ele Performa isso muito bem, porque em nenhum momento você uh, não está ali imerso naquele mundo. Para todo mundo que jogou o, tanto o RPG de mesa, como as versões digitais de jogos como Baldur's Gate ou Neverwinter Nights, uh, muitos nomes ali são, são, são utilizados para poder uh, uh, situar o que, que tá acontecendo. É. Uh, os grupos, né, do, a, duas facções aí do filme que são antagônicas, né, eles são os uh, arpistas e os magos vermelhos. Elas são a, as duas forças ali que estão uh, disputando pela, pelo domínio da região. E claramente você sabe quem que são os mocinhos, quem que são o, os caras maus. Uh, ele né, é preto no branco, não existe... Uh, nenhum protagonismo dúbio, nenhum protagonismo ambíguo ali no meio. Uh, você tá na companhia do, dos bonzinhos, dos, uh, uh, uh, dos mocinhos. Agora, onde que esse filme me conquistou? É... Eu acho que o elenco o, é mais protagonista, uh, uh, os dois personagens que estão mais presentes na tela são o próprio Pine e a uh, Rodrigues, o, o Justin Smith, a... Uh, uh, filho do Smith, uh, esqueci o nome dela, Lilis. Bom, os outros membros da, da party, eles também estão presentes, eles também, cada, cada um tem o seu arco, cada um tem a sua história, uh, mas todo mundo ali tem o um objetivo incomum, é, comum de superar algum conflito pessoal. Muita coisa de, de RPG de mesa, que você cria o personagens personagem, ele tem uma história, ele tem um conflito que você tem que solucionar ali dentro daquela sessão, e uh, conforme eles vão uh, indo de uma aventura de um cenário para o outro, de uma aventura para a próxima, uh, as discussões, a, a, as ideias, as, a, as invenções que eles têm ali para os problemas é algo muito próximo das experiências que... Eu, por, por pouco que eu, que eu tenha jogado, uh, ainda se assemelha muito ao, ao que você faz quando você tá jogando RPG de mesa. Puts, eu tô entre a cruz e a espada, encurralado por um grande dragão vermelho. O uh, que, que eu vou fazer? Eu não consigo superar, eu não tenho força pra bater nesse dragão, eu não tenho nenhum item mágico que vai me tirar dessa situação. Então, cabe aos heróis, cabe aos protagonistas ali, usar de oportunidade Ah, uh, Ataque de oportunidade, talvez, até. <risos> uh, mas todas as soluções que eles encontram para os problemas uh, partem da... É, é, é, é, é muito uma decisão de, de grupo, é algo que você consegue pensar, uma situação que você consegue sair uh, sem que você... Uh, uh, uh, Seja mais forte ou tem algum item mágico que vai te tirar da, da, da situação. Uh, outra coisa que me chamou muito a atenção. Todos os itens mágicos que aparecem nesse filme, eles ou eles são inspirados em itens pertencentes à D&D, ou eles são simplesmente análogos à cultura pop. E tem o, o, o, uma, uma varinha mágica que o, o Justin Smith usa, é, tá muito na cara que alguém que... Estava jogando videogame ali em, em, em 2000 e, uh, no, 2009, 2010, e falou... Eu quero pegar esse joguinho aqui e eu vou botar na minha sessão de RPG. <risos> foi Bom, vocês podem ver pela minha cara, vocês podem ver pelo meu tom, que foi um filme extremamente agradável. E que apesar da... A, a, eu acho que o tempo que ele, que ele leva para poder... Ele é um pouquinho lento no começo, eu acho que ele demora até engajar com a história de todos os personagens, mas do, depois do primeiro terço, ali da metade para o fim, é, tudo numa tacada tá só, uh, tudo muito bem executado, uh, em termos de... Eu acho que uh, você não enrola, você não quebra, você não sai dos personagens, você não... Uh, uh, não, não nem todo acerto é, é, é 10 de 10, mas... Tudo que é feito ali, tudo que é aquele é liberado pelos protagonistas, é algo que eu consigo conceber uh, uh, uh, numa mesa de RPG, inclusive as relações entre os players. Uh, e isso é um exercício que eu particularmente fiz, que eu achei que cabia nessa análise, mas se você pegar, esquece toda a mitologia de Dungeons and Dragons, e pensa. Nas suas experiências, se você jogou alguma vez o um RPG de mesa, uh, o quão difícil é você sentar para poder fazer uma sessão em que todo mundo tenha tempo, ninguém está ocupado ali com algum trabalho, com alguma, é, é, algum compromisso de família que fosse, que seja. Uh, uh, uh, uh, membros que, da, da mesa que estão ali uh, com interesse de, putz, eu quero eu sou muito introvertido, ou estou com uma, uma, uma baixa autoestima, e esse exercício de, social ali está ali para me tirar um pouco dessa, dessa insegurança. Uh...